Mano, eu tô aqui no Among Us, velho, Mano, Among Us que... Não eu, sabe. eu... Carinha de bobinho ao contrário Mas existe uma cara de bobo Eu não vou pesquisar, sou idiota Bora jogar, vai! Oh, my God. Eu vou ser sua, oh, gente, eu queria tantos momentos Um lugar lagado até, mano Você é suspeito! Ah, não pode entrar no mapa de... Esqueci! Esqueci! Ah, pra quem não sabe, basicamente... Como que eu posso explicar? Então, vou trazer mais jogos diferentes pro canal. Felizes que eu vou sair do Fortnite. Nada que eu não vou sair do Fortnite, pô. Eu só vou parar de gravar vídeos todo dia de Fortnite. Quem joga Fortnite é um retardado. É que falei, tô leve. Oh. Engraçado que meu nome é Jack Sim! Talvez voltamos a me render online Mine. Ó o Petron, que é o Petron. Da Baby, let's go. É, agora eu vi que tem uns metamorfos que os caras não usam. Obrigado, graças a Deus. Oh. se você não sabe... Eu faço live na roxinha, momento de divulgação a... Eu faço live na roxinha Vai lá na minha live, te reflete isso Tripulante, eu não sei que mapa que é Então eu tô ferrado, ah é o normal Eu des... Eu simplesmente juntei Eu simplesmente morri! Eu sou... Ah, os caras tão botando o cara errado Família, os caras tão montando o cara errado Mano, é um buffy rider agora eu sou influencer, eu não posso mais quitar as partidas. Influencer! Pro os caras caiu era mesmo, o cara mesmo você caiu assim. Como?